Opa rapaziada, tudo bem? Beleza? Se você está gozando rápido, sofre de ejaculação precoce, está deixando a sua mulher ou sua namorada sempre na mão por causa disso, fique nesse vídeo que eu vou te passar um remédio caseiro poderoso para você retardar a ejaculação que funciona muito e que eu sei que vai te ajudar, tá? Então fica até o final do vídeo que eu vou te falar todos os ingredientes e te ensinar passo a passo como você pode fazer essa receita. Mas antes eu já quero avisar aqui que por mais que a receita que irei te passar funcione e que vai te ajudar, ela não é a cura definitiva da ejaculação precoce, o método que me curou quando eu tinha ejaculação precoce foi o tratamento que estarei deixando aqui abaixo na descrição depois que eu fiz esse guia eu me curei completamente da ejaculação precoce e hoje eu consigo gozar a hora que quiser já pensou em demorar em mais de 50 minutos no sexo só de penetração sem contar as preliminares bom se você quiser ter essa habilidade de gozar a hora que quiser o link do tratamento que me curou e que curou muitos jovens e muitos homens da ejaculação precoce está aqui abaixo na descrição do vídeo clique para você saber em mais detalhes como você pode durar muito tempo tempo na cama beleza bom recado dado agora vamos lá para a dica de hoje o chá poderoso que eu vou te passar para te ajudar na ejaculação precoce é o chá verde mas é muito bom você saber que esse chá que eu vou te ensinar vai te ajudar a segurar a ejaculação por alguns minutos na cama mas não vai te fazer durar 10 minutos na cama se você goza muito rápido beleza então é o seguinte para preparar o chá verde faça o seguinte ferva um litro de água depois de levantar fervura misture algumas ervas importantes como a hortelã camomila e a erva cidreira e se você quiser você pode adicionar uma pitada de canela ou uma casca de limão para ajudar ainda mais depois disso tampa a panela depois de 8 minutos aproximadamente coe as ervas recomendo você tomar esse chá de manhã à tarde e à noite todos os dias para que tenha resultados ótimos na cama e está pronto esse chá poderoso que vai te ajudar Agora, se você quiser acabar definitivamente com a ejaculação precoce, o link do tratamento do guia está no primeiro link na descrição. Beleza? Clique para você saber mais como você vai aprender a gozar a hora que quiser de forma caseira e natural com um especialista. Tá ok? Bom, essa foi a dica de hoje. Deixe o seu like e se inscreva no canal para ajudar aqui, beleza? Um abraço e até mais!